Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde está realizando atendimento hoje na PAI de Aragarças. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Aragarças, com apoio de três estagiários da Univar, está realizando hoje atendimento na PAI em Aragarças. Nós vamos conversar com o médico que está coordenando os trabalhos, o Dr. Alice Leão, Doutor Wallace, qual que é o objetivo da secretaria em disponibilizar esse atendimento aqui na PAE? Esse atendimento visa o um acompanhamento do, dos pacientes aqui da paz, das crianças, dos é, jovens especiais, para a gente ver como está a situação da saúde. É a questão de alimentação, a questão, se tem alguma queixa aguda de alguma doença, para a gente estar tá sabendo mais ou menos assim, o que está acontecendo em relação à saúde do paciente. Correto. O que está que sendo possível verificar né, nessa É uma triagem. O que está sendo verificado? Aqui? Nós estamos fazendo uma triagem de fora, onde são verificados peso, altura, IMC é, e se tiver algum com queixo de diabetes, a glicemia também. E aqui eu faço uma consulta básica em termos de alimentação, se tem alguma queixa principal e entre quando já os tratamentos. E também orientações sobre exames e diagnóstico mais preciso. Correto. A doutora Geralda, que é a psicóloga que dá assistência aqui na PAI também, como é que a entidade está recebido? esse atendimento, doutora? Ah, olha, nós temos um projeto que é Educação, Saúde e Qualidade de Vida na escola. Esse projeto funciona como um apoio pedagógico. Contamos com a, com a parceria da Secretaria da Saúde para estar, é, como o doutor falou, conferindo mesmo a, a saúde dos alunos para que eles recebam bem a aprendizagem aqui na escola. A PAIS... Outra coisa é, é a, é a restituição e, e a organização da melhoria escolar. Nós precisamos do apoio do pessoal da saúde para saber como, como nós podemos organizar melhor a questão da, da alimentação. Certo. É, e a PAI está sempre aberta a esses tipos de atendimentos. Aqui funciona tá? a PAI e o Centro de Atendimento Educacional Especializado, que é o um centro de apoio aos alunos com dificuldade de aprendizagem no ensino regular. Eles é, estudou aqui de manhã e, e não contratou no, no, no, na escola regular. E a PAI aqui, é, com crianças que trabalham na oficina e a gente trabalha uma, faz um trabalho pedagógico, trabalhando com crianças, o objetivo principal da, da, da, do trabalho da PAI em especial é, é, é trabalhar a questão do pedagógico vão mandar essas crianças para o ensino regular. Certo? Todo ano a gente tem dois, três que mandam para o ensino regular. Daí eles estudam aqui no Contratur para o apoio pedagógico. Não. Combinado.